Uh, João 11, versículo 1, diz assim, 11, 1, diz, Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. Now, sick, Bethany, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento um e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mary Lazarus Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Therefore his sisters sent unto him saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus para que o filho de Deus seja glorificado por ela. Quando Jesus ouviu isso, disse: "Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Agora, Jesus amava Marta e a sua irmã e Lázaro. Ouvindo pois que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava therefore Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judea again. Disseram-lhe os discípulos: Rabí, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? His disciples said unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee, and goest thou again? Jesus respondeu: Não há doze horas no dia se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes, disse Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Disseram pois os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Até aqui, que Deus abençoe a sua palavra lida nos nossos corações. Aqui, Amém. Right Amém, irmãos? Amém. Irmãos, nessa noite eu quero falar uma palavra é, relacionada com a presença de Deus. E essa palavra tem, de fato, o, o tema, o título, dizendo assim, And this word has the theme, the title that says, Quando Deus parece não estar presente. be Você já teve esses momentos na sua vida? Have you had these times in your life? Em que você tem a sensação de que Deus não está presente you have that that God is not present. Parece que você ora e a oração não é respondida it seems like you pray, but your aren't Você chora e parece que Deus não vê o seu choro Você faz todas as coisas corretas e, right things, e parece que tudo acontece errado com você it seems like is wrong, goes wrong with you. Quantos aqui já tiveram as, essas experiências assim? How many o que, é que normalmente nós pensamos nesses momentos? What do we think these times? Nós Todo tipo de pensamento vem sobre a nossa mente. Pensamos assim, acho que Deus não existe. Eu acho que Deus não existe, e esse negócio de servir a Deus é uma grande bobagem. Eu estou simplesmente perdendo meu tempo. Estou indo na igreja, não sei para quê. Estou indo igreja, não sei Acho que eu não vou mais não. I don't think I'm go e, e nós, às vezes, isso são alguns pensamentos, mas existem vários outros. And these are some thoughts, but there are many às vezes pensamos assim, o meu vizinho não é crente e a vida dele é melhor do que a minha. Olha o carro dele. Look at his car. Olha a família dele. Look at his Olha os filhos dele. Look at his Muitas pessoas, às vezes, estão lutando, querem um filho, não têm um filho. Muitas pessoas, às vezes, estão lutando, querem um filho, não têm um filho. E olham para os outros e dizem, olha lá, ele nem merece ter um filho. E às vezes também acontece o contrário. And the Mas por que, Senhor, que eu tenho esses filhos desse jeito? A primeira coisa, abrindo um parênteses, é você tem que olhar você mesmo, né? <risos> Porque os nossos filhos se parecem muito conosco. E normalmente eles fazem o que? Tudo que nós fizemos até aquilo que nós não gostamos. Like. Então é muito importante nós temos uma atitude diferente. A, a a, e, e eu quero, eu quero nessa noite, eu quero que você veja esta história como uma resposta para esse tipo de pergunta. An Jesus aqui diz que Jesus tinha uh, um Jesus tinha um relacionamento de amizade com esta família. Here Jesus relationship of friendship with this era, eram três irmãos, and there were three brothers, duas irmãs, Marta e Maria, two sisters, and Mary, e Lázaro que era irmão também delas. Lazarus, e é interessante aqui que imediatamente o texto começa. O tema deste texto é Lázaro está enfermo. The is, o primeiro versículo já fala isso. E ele conta quem era Lázaro interessante que diz onde eles moravam você tá com a sua Bíblia aberta olha onde veja bem onde eles moravam a Bíblia diz que eles moravam em uma cidade uma aldeia a era muito pequena. Era um lugar de pobre. O pessoal rico morava em Jerusalém nos, nos, nos locais, nos melhores locais da cidade. The best locations of the city. Mas essa família era pobre. But this was poor, e vivia afastado da cidade grande. And lived away from the big city. E é interessante que Jesus costumava frequentar a casa dessa família. E agora que Lázaro estava enfermo. Now that was sick, as suas irmãs tomam uma atitude. His took mandam uma mensagem para Jesus. They said send a message to Jesus. E qual é a mensagem? E qual é a mensagem? parece que eles queriam de fato impressionar Jesus. Eles já tinham um relacionamento com Jesus. O versículo 2 diz que Maria era aquela que havia uh, que tinha ungido os, os pés do Senhor com perfume. É muito interessante essa história porque era um perfume caríssimo que ela despejou, que ela quebrou ali aquele vaso aos pés do Senhor. Em out uma outra mensagem, já disse que a, o valor daquele perfume era equivalente a um ano de trabalho. Em outra perfume era equivalente a ano de trabalho. De fato, eles amavam a Jesus. In fact, they did love Jesus. E agora eles querem sensibilizar Jesus. And And now they, they wanted to basically uh, incite Jesus, they wanted to sensi sensibilize him, Eli, Eli. <laughs> bring out his senses. <laughs> <Yeah>. <laughs> <Amen>. <laughs> Como eles, por que eles queriam fazer isso? Preste that? atenção. Porque Jesus há pouco tempo havia estado por lá. Jesus, ago, there, e por causa das coisas que Jesus falou. And Jesus said, os judeus queriam matá-lo. E agora Jesus estava longe daquele lugar. Então eles como amigos de Jesus sabiam o que estava acontecendo. So they, Jesus, e eles então mandam uma mensagem para Jesus. Jesus, so they sent a message to Jesus, e a mensagem é: and the message was, Qual é a mensagem? Você está aí com a sua Bíblia comigo what, aberta? What is the you have your Bible open? Sim ou não? Yes or no? Ah, e o que é que eles dizem para sensibilizar, sensibilizar Jesus? To para tocar His Jesus? O to to que, que, que eles falam? What do they say? Lázaro? Lazarus? Hã? Hmm? Ah! Lázaro, aquele a quem amas, Lazarus, olha que coisa interessante. Veja que o versículo 5 diz, ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã, né? e também a Lázaro. Okay, five, says, Veja bem, irmãos, a mensagem era uma mensagem Olha closely, a mensagem foi uma mensagem forte. Imagine que você tem um amigo muito chegado e você recebe uma mensagem. Fulano de Tal, seu amigo, está muito doente. Imagine que você tem um amigo muito chegado e recebe uma mensagem que diz: so-and-so, seu amigo está muito doente. Qual seria a sua atitude? Se você puder. Você vai até ele if you could, you would go to him. Você quer ver o seu amigo Antes que ele morra he dies. Você quer ter contato com you ele have with Você him. quer se despedir dele you say your to Ou então him. se você é um cristão fervoroso E crê realmente que Deus faz algo if you're a cristian, you that God does work. Você diz, eu vou lá e vou orar por ele E ele vai se levantar Você já teve esse, esse, esse desejo assim, no seu coração? sim ou não yes Muitas vezes eu já tive isso é? eu Vou lá, eu vou orar e sei que Deus vai fazer algo Deus vai levantá-lo Mas o que é interessante, irmãos, nessa história É a atitude de Jesus, well, in Jesus Aqui no texto que nós lemos, fala no versículo 4, 4 Que Jesus quando ouviu isso, imediatamente ele disse que aquela enfermidade não era para morrer se, de fato, as pessoas tivessem ouvido lá onde Lázaro estava o que Jesus falou. Eles no momento em que Lázaro morreu. Then at the time when Lazarus died, O que é que eles pensariam? What would they have thought? O que você pensaria? What would you think? Vamos colocar aqui no, nossa, no nosso presente momento. Let's put it here in our present moment. Deus usa alguém, diz assim, fulano de tal está doente, mas essa enfermidade não é para morte. e and, says, so and so is sick, but that person, th that is not unto death. E daí, há três dias a pessoa morre. O que, que você pensaria? What would you think? <laughs> Vamos lá, pessoal, pode falar. Come on, people, you can say it. Que você pensaria, irmão Dan? What would you think, ah, ah se, se alguém diz uma palavra dizendo que Deus falou que a pessoa não vai morrer, mas daí dois dias a pessoa morre, você vai pensar o que? William, William. No, não vi, I would after... eu ia perder. A fé nesta pessoa. Você falou, person. irmã? Deus mudou de ideia. God his idea. Eu poderia pensar, essa he pessoa é um falso profeta. I would say, that is a false Como que ele profetiza e diz que a pessoa não vai morrer e a pessoa acabou de morrer? ou não é verdade? Não é verdade? Aquele momento, irmãos, havia uma pergunta, uma dúvida muito grande na cabeça das pessoas. Mas vem cá, esse Jesus é, é mesmo o Messias ou não é? Ele é o Filho de Deus ou não é? Is he the Son of God or not? Olha que coisa interessante. E quando Jesus recebe essa mensagem, ele diz: essa enfermidade não é para morte. Message, says, Mas aí ele toma a decisão ele diz: nós vamos ficar aqui mais um tempo. Says, Ao mesmo tempo que ela mandou aquela, as irmãs de Lázaro mandaram aquela mensagem para Jesus, Jesus. Elas tinham uma esperança que Jesus viesse e curasse Lázaro antes dele morrer. E agora, que elas conseguiram que a mensagem chegasse, Jesus decide ficar mais alguns dias. Olha só que coisa! No versículo 6 diz: isso. Jesus decidiu ficar ainda lá dois dias no lugar onde ele estava It says it in verse it says he abode two days still in the same place where he was E é interessante irmãos que depois Jesus sabe quando Lázaro morreu Olha só Veja comigo aqui no versículo 11, Jesus fala assim. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos pensaram que Jesus estava falando que ele de fato, Lázaro, estava era dormindo mesmo, não morto. E aí no versículo 14, Jesus fala claramente para os seus discípulos, diz: ele está morto. E aí no versículo 15 Jesus fala uma coisa que para dizer que ele era amigo, se você ouvisse isso. 15 this. Não. Não. This is not the right translation. No, was... I tried. No versículo 15 Jesus fala algo. 15, Jesus que se você ouvisse. That if you were to hear it, De alguém que diz ser seu amigo, você imediatamente diria, essa pessoa não é meu amigo. <risos> você já teve uma decepção na sua vida assim com um amigo? Só quem já teve a decepção levanta a mão. Let down before like this, que benção! Eu What a... espero que todos aqueles que nunca tiveram uma decepção com um amigo, nunca tenham. Porque é muito triste. Ah? Não, eu perguntei quem, aí falei, levanta a mão só quem já teve, O né? que é que Jesus diz, irmãos? Jesus, say? Jesus diz assim, e eu... Em outras palavras, diz, eu me alegro por amor de vós que eu não estivesse lá. Olha só que coisa. Look at that. Imagine seu amigo, ou você está em problemas, Imagine, you're precisando da ajuda do seu amigo, you need your help, e o seu amigo não vai a tempo, but your show up in time, e ele ainda diz assim, ainda bem que eu não estava lá. E ele ainda diz, é bom que eu não estava lá. Eu tenho a impressão que é exatamente o que acontece com muitos de nós, com muitas pessoas, várias vezes. com muitas pessoas, várias vezes. Especialmente em relação a Deus. Especialmente esses momentos na nossa vida, in life, em que nós achamos eu preciso de mais Senhor que Tu faça isso na minha vida. Think, my life. Por exemplo, eu preciso muito Senhor que Tu me ajude a pagar o meu cartão de crédito. Por exemplo, Lord, I really need you to help me pay my off my credit card. E vai vencer amanhã se eu não pagar, Senhor. And it's It's gonna to expire tomorrow. The due date's tomorrow. I need to pay it, Lord. E aí você ora, pray, jejua, fast, clama, cry out, ora de cabeça para baixo. Down. Você, sabe, você ora em pé, ora deitado, you know, levanta a mão. You pray standing up, down, you raise your hand. Faz cara de choro. You make that face looks like you're crying. Faz cara de super espiritual. You make that face that super spiritual. Talvez Deus vai ter misericórdia de mim. Maybe God will have mercy on me. E aí você, você levanta, deixa eu olhar se alguém deixou algum pacote na minha porta. Say, Let me see if left at my door. Deixa eu olhar se alguém depositou um dinheiro na minha conta. Let me check if the money in my e nada. And Ou então. Or then. Você tem um problema sério na sua família. You have a serious problem in your family. E você está cansado de pedir. Asking, Deus, God, até quando, Senhor? Longer, Senhor, eu não aguento mais. Lord, Olha o que essa pessoa está fazendo comigo. Olha Acontece que às vezes a gente ora por nós, e não pela pessoa. Já viu? Olha o que essa Have pessoa está fazendo comigo. Em outras palavras, Senhor, eu não sou o teu filho queridinho. Words, e tu não está vendo o tanto and... que essa pessoa está me machucando? See how this is me? Ao invés de você orar e dizer, Senhor, tenha misericórdia pessoa. Essa, é essa pessoa, essa pessoa... Continuar desse jeito. Instead of praying and saying, Lord, have mercy on this person, if this person continues this way. Salva ele, recupera ele. Save them, restore abençoa them. Abençoa ele. Bless them. Não, a gente ora mais porque a gente acha que é a gente que está sofrendo. No, we pray more because we think we are the ones that are suffering. Não é verdade? Isn't right? Às vezes a gente, depois de tanto orar, aí Deus Dá um jeito na situação. So long, e aí a gente... Ok, Senhor, muito obrigado. Say, okay, Lord, Deus much. lhe pague, viu, Senhor? God, God Deus lhe you. pague. Olha, foi you. muito bom trabalhar com o Senhor. O Senhor realmente é joia. You know, best, Vai embora. E nunca mais. Não lembra de agradecer. A gente não lembra de louvar. A gente não lembra de dar glória a Deus. O que, que Jesus falou? Jesus, Jesus, eu me alegro que eu não estava lá por causa de vocês. Said, Para que assim você possa crer. O fato é... O fato é que Jesus não estava lá. That Jesus was not there, no momento em que Marta e Maria gostariam que ele estivesse, the time that wanted Jesus não resolveu aquele problema na hora que elas queriam. Jesus did not their the time they it então nós podemos dizer, teoricamente, que. Deus não estava lá. O que eu quero dizer é que existem muitos momentos da nossa vida que Deus não está lá de propósito. Existem muitos momentos que Deus não está fazendo nada de propósito. Sabe por quê? Do you know why? Porque às vezes, se Deus fizer algo, ele ele não leva a glória. Because sometimes if God does something, he's not gonna get the glory. Foi por causa do comprimido que eu tomei. Foi porque o fulano trouxe dinheiro para mim, aqui não foi Deus não. It Ah, foi porque eu eu tava orando, mas eu também tava eu precisava pagar a minha promessa para santa fulana de tal, oh. então graças a Deus e a santa fulana de tal é que a coisa funcionou. Eu Eu saint so and so saint fulfilled Deus? And what about God? Às vezes fica de lado. Sometimes he's left out. Então às vezes é preciso Deus deixar que Lázaro morra. So sometimes we have to É preciso deixar que o sepultem. É necessário esperar que fique lá apodrecendo já de três dias. É necessário que Deus deixe-os lá por três dias. Para depois ele chegar. E diz, agora sim, agora é depois, depois ele chegar. Então, depois, depois ele chegar. Então, depois, depois Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você. E às vezes nós, Deus até dá algumas coisas para nós pela nossa insistência. E às vezes. Não era de fato aquilo que Deus gostaria e, vezes, de nos dar. É que Deus nos dar. E é muito importante a gente entender é que, que esses momentos em que parece que Deus está se atrasando que, que está é que nós precisamos, é nós precisamos aprender a confiar em Deus. Por que isso, irmãos? Por, por isso? É fácil confiar em Jesus, quando Jesus está fisicamente caminhando entre nós. É ou não é verdade? Mas é fácil confiar em um Jesus que nós não podemos ver? A realidade humana é que não é fácil. Mas o que Deus de fato quer é que nós aprendamos a confiar em Jesus. To Jesus. Não importa a distância ou se nós achamos que Ele está distante. Distance, away, eu, quero, eu quero que você acompanhe comigo. Porque isso vai dar uma resposta para você. An Abra comigo no Salmo 115. Open with me Salmo 115. Amém? Amém. Você pode dizer aleluia se quiser. You can say hallelujah if you want. Pode, pode dar glória a Deus. glory to God. Pode sorrir, pode ficar alegre. You can smile, you can rejoice. Fica triste não, viu? Don't be sad. Olha só, Salmo 115. Look here, Psalm 115. É é uma, é uma história interessante. Olha só. O salmista começa dizendo, não a nós, Senhor... Oh. Não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Então, o versículo 1 um está dizendo que a glória é para ser de quem? Não é a nós, mas é a Deus, certo? E aí eles vão e fazem uma pergunta no versículo 2. Por que os gentios, diriam gentios, onde está o teu Deus? The say, Where is now their God? Presta bem atenção a essa pergunta, Pay pessoal. To this essa não é a pergunta que muitas pessoas têm feito hoje, até até cristãos? The many have asked, even onde Deus está? Where is God? Se Deus existe, por que existe tanto? Dos problemas no mundo so porque estão matando tantas pessoas no Oriente médio people é isso que muitas pessoas estão perguntando estão dizendo many are and Ah, se Deus não, se Deus existisse eu não teria que sofrer tanto oh, so porque existe tanto estupro why, contra crianças so porque existe tantas mortes injustas why so many the Por que tantas pessoas com tanto e outras pessoas sem nada? Why so many people with so much and other people with nothing? É interessante nós pensarmos sobre isso. It's interesting that we think about that. Porque nós precisamos aprender a confiar num Deus que nós não vemos no momento em que nós estamos sofrendo. Because we have to learn to trust in a God that we can't see in the time when we are suffering. Se você busca a Deus somente para viver uma boa vida. No dia que as coisas estiverem mais difíceis para você, você abandona Deus. Tem muita gente abandonando Deus. There are many God. Porque eles acham que Deus deveria estar dando para eles o que eles merecem. They think God be them what they Ou melhor, o que eles acham, que eles que merecem. Or, even better, what they think they deserve. E não é por aí. And it go that way. O povo de Deus tinha consciência were sobre Deus. About God. O versículo 3 diz, O nosso Deus Verse está nos says, céus, fez tudo o que lhe agradou. Our God is in the he has done he Ou seja, em o que Deus está fazendo? É para te agradar ou para agradar a Ele? Em primeiro lugar, o que Deus faz é. É para agradar a Ele mesmo. Mas é, Deus é tão perfeito que quando Ele faz o que agrada a Ele, that when he does what him, isso também resulta em bem para nós. In good for us. Você vai ver no livro de Jeremias, o Senhor diz assim. Eu é que sei os pensamentos que tenho Sobre vós. I am he who knows the I have you. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Olha que coisa interessante. Deus está dizendo, eu sei, eu é que sei Olha os that. pensamentos saying, que eu tenho. E esses pensamentos são de bênção para você. Você pode you. dizer para a pessoa que está próxima a você, tell the next to you, Deus tem boas intenções. God has good Deus tem bons pensamentos. God has good Deus tem bons propósitos has good para você. For you. Então aguente. Então so, aguente. <risos> Então, aguente. So, hold on. Você entende quando eu digo isso? You I'm this? Ele está trabalhando, irmãos. He is working, ele parece estar atrasado, mas ele não está. Ele está ouvindo. Ele recebeu a sua mensagem. Na hora certa, ele vai resolver aquilo que você precisa. Mas ele é quem sabe a hora certa. Não é eu. Não você. É ele. Ele sabe, Ele sabe a hora certa. É interessante isso, irmãos. Nós temos que confiar nisso. Brother, que confiar nisso. Quando, o Quando o anjo aparece para Zacarias, qual é a primeira coisa que o anjo fala para Zacarias lá no Novo Testamento? O pai de João Batista. O Que que ele diz? Quem ele sabe? sabe? Zacarias? As tuas orações foram ouvidas. Olha que maravilha. Qual era a oração? Eles queriam um filho. They Eles não conseguiam ter um filho porque a mulher dele era estéril. Mas aí ele não acreditou porque ele já estava velho. Eu gosto sempre de lembrar que eu imagino que logo que eles se casaram e perceberam que ela não engravidava, I eles começaram a orar. And they mas os anos passaram by, até que chegou o momento de Deus. God's e quando chega o momento de Deus, up, Deus não quer saber se você está velho, old, se você não pode, se você pode. Can, Deus simplesmente diz, agora é o momento. Says, e eu vou dizer uma coisa para você, ao invés de sofrer com o momento de Deus, timing, desfrute o momento de Deus. Você entende, Você entende isso? Olha só, continuando no Salmo 115. Olha, aqui, Salmo 115. olha só o versículo 4, o que é que, diz? O que o 4 diz. Está comigo aí? Salmo 115. Os ídolos deles são prata e ouro. Obra das mãos dos homens. Está falando estátuas. Esse era o deus deles. Eles eles, eles, adoravam eles adoravam essas estátuas. Eles mandavam mensagens para essas estátuas. Orações para essas estátuas. Mas olha o que diz aqui o versículo 5. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não, mas não veem. Tem ouvidos, mas não não ouvem. Narizes tem, mas não, não, tem, mas não, não cheiram. Tem mãos, mas but não hands, apalpam, but they not. tem pés, mas they. não andam, but they walk not. nem som algum sai da sua garganta. Agora o que é pior é o próximo versículo, versículo 8. 8, a eles se tornem semelhantes os they que os fazem assim como todos todos os que neles confiam. Assim como? Tornem-se como? They Todos aqueles que fazem estes deuses, todos aqueles que adoram esses deuses, que oram para esses deuses, que se encurvam diante deles, se tornam exatamente como eles. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm boca, mas não falam. Isso, irmãos, é no sentido espiritual. A pessoa não vê os problemas. Doesn't see the problems. Quais os problemas? What problems? Não vê problema em se curvar diante de uma estátua. Não vê problema em adorar outros deuses. Não, mas eu estou adorando Deus. Não. But I'm God. Não. Cuidado. Be careful. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás only the Lord thy God and serve him alone. a Bíblia diz que há somente um mediador entre Deus e os homens a saber, Jesus Cristo o homem o que, que Christ. é o um mediador? What is a é aquele que está intercedendo por nós diz a Bíblia the one for us, the Bible ele says. é o mediador He is the e a Bíblia é clara e diz só há um um só mediador One only mediator. Esse é Jesus Cristo. This is Jesus Christ. Ele é capaz de ouvir a sua oração. He is capable of hearing your prayer. E ele é capaz de dizer and he is able to say, Ele está dormindo. He is asleep. Mas eu vou lá despertá-lo do seu sono. É interessante que quando Jesus chega lá no túmulo de de Lázaro. It's interesting that when Jesus shows up at Jesus fala assim: Onde o puseram? Says, asks, então, as irmãs de Lázaro dizem: Estou aqui, senhor, e mostram o sepulcro, mostram lá a caverna so, com a pedra colocada. Lázaro's e Jesus diz assim: Retirem a pedra. And Jesus says, e o que a irmã de Lázaro responde? What does Lazarus, sister, respond? Senhor, já, já cheira mal. Lord, it already smells bad. É de quatro dias. Que coisa interessante. E o que, é que Jesus responde? Jesus Eu não já te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Ah. Believe, you will, you Olha que coisa interessante. How, Qual thing. é a chave para ver a glória de what Deus? Não God? ouvi. Crê! Pastor! Meu Pastor. casamento não tem mais jeito. Pastor, no left for my Já marriage. cheira mal. It bad. Olha. Olha. Melhor nem tirar a pedra. Eu não já te disse que se tu creres tu verás a glória de Deus? Pastor, meu filho não tem mais jeito. Eu não já te disse tu creres não verás a glória de Deus? Qual é o problema? What e tu verás. And you shall see. Mas é câncer, pastor. But it's tiring, pastor. Não, isso é câncer. Oh, no, it's cancer, pastor. E já tomou to, quase o cérebro todo. And it's taken over most of the brain. Eu não já te disse que se tu creres verás a glória de Deus? already the São os ídolos que não escutam. These irmãos. que Sabe? Jesus estava fazendo um ensaio. Vamos fazer um ensaio com Marta e Maria. Elas não dizem que me amam? Elas não dizem que que creem que eu sou o Messias? Ela não derramou um perfume caríssimo nos meus pés e me adorou? Vamos ver como que ela se comporta agora na minha ausência. Vamos ver como que ela se comporta em não me ver. Let's se... me Irmãos, você já observou que Jesus não deixou nenhuma foto? É parecia com o Pastor Vocês He looked like Pastor que não acho que não, né? So. Parecia com você também. He looked like you as a Bíblia diz que cada dia nós somos transformados à imagem de Cristo. The Bible says that every day we are transformed more and more into Agora the Agora não parecia com o pastor, ask if he didn't look like pastor Veja bem, o que eu o que eu quero dizer é que imagine se Jesus tivesse deixado uma foto. Jesus Quantas imagens de Jesus não haveria? How many of Jesus would there be? Quantas pessoas não estariam se prostrando diante de uma imagem? Image? Mas esse não é o propósito dele. Sabe por quê? You know por quê? Ele está aqui agora, he Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, ele, ele ouve a sua oração, he Ele diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei, eu estou ali com eles, no meio deles. Será que isso faz diferença? <risos> ah, it pastor, por que que Jesus não responde tão logo minha oração? Oh, pastor, why doesn't Jesus answer my prayer right away then? O tempo. The timing. O tempo é importante. The timing is important. Sabe? Volta lá para João 11. You know, go back to John 11. Amém, irmãos. Amém, irmãos. João 11. João 11. Acho tão interessante essa história. Acho tão so interessante essa história. Porque Jesus. Ele já sabia tudo o que iria acontecer. Jesus already knew everything that would happen. E quando Jesus chega naquele lugar, And when Jesus, shows up in that place, Jesus faz uma oração. Jesus prays. E quando Jesus ora, Ele diz, Pai, eu sei prays, says, que Tu sempre me ouves. Me. Você vai ver que o propósito de Jesus é sempre levar as pessoas a crerem em Deus. Você vai ver que o propósito de Jesus é sempre lead people to believe in God. Em primeiro lugar ele diz que a enfermidade não era para a morte, mas era para quê? Para a glória de Deus. Depois ele diz que ele estava alegre que ele não estava lá, por quê? And then he says he was glad he wasn't there, why? Você lembra o versículo, versículo 15? Para que acrediteis. Então, Agora veja bem, quando Jesus ora, olha só que coisa interessante, né? Depois ele repreende, ele fala com Marta, ele fala com Maria, ele diz, Ele diz, eu não já te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Então está tudo de fato em torno do crer. Centered around believing. e é interessante que aí Jesus manda tirar a pedra e é interessante aqui que quando Jesus vai orar that Jesus goes to pray, no versículo 42, in verse 42 preste atenção pay attention. eu bem sei que sempre me ouves and I knew that thou me always. no versículo 41 finalzinho ele diz pai At the very end of verse 41, he says, "Father, graças te dou por me haveres ouvido." I thank thee that thou hast heard me. Então, preste atenção que essa expressão do final do versículo 41, so 41 está relacionado ao passado, à oração passada de Jesus. Related to the past, it's a past prayer of Jesus. Então Jesus já sabia o que iria acontecer. Então, no versículo 41, ele dá graças a Deus por quê? Por quê? Porque já o havia ouvido. Aí agora, no versículo 42, ele fala, eu bem sei que sempre me ouves. Diga comigo assim. Say with me. Pai. Father. Fala alto. Say loud. Father. Once, once again. Pai. Father. Eu sei. I know que tu sempre me ouves. That you hear me. Agora em inglês com o Nathan. Oh, eu não quero falar. Eu you, please. Come on. <laughs> Father. Father. I thank you. I thank you. That you always hear me. That you always hear me. Amen. Você crê nisso que você acabou de falar ou você you, falou porque eu pedi para você falar? Eu quero que você fale isso todos os dias na sua vida. Você já teve alguma oração respondida? Had an Cinco, seis ou sete? Five, six, or já perdeu as contas. Oh, you've lost count. Então você pode dizer, Pai, eu sei que Tu sempre me ouves. Ok? Ok. Agora veja o resto do versículo. Now look at the rest of the verse. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor. But Olha. Of the <risos> which stand by, I said it. Para quê? Para que creiam que Tu me enviaste. That they may Olha que coisa interessante. <risos> Sabe o que eu quero que Look você that. entenda uma coisa? You know, under, Quando here. o Espírito de Deus quer fazer algo, primeiro ele move o profeta. First, the ele move a pessoa. The Se é para curar, heal, ele, ele coloca já na pessoa que vai ser usada para curar heal, Que é para curar Então a pessoa que vai ministrar a cura já sabe que vai curar então, Você sabia disso? You know Sim ou não? Yes Mas também, às vezes, ele já sabe que a pessoa não vai ser curada mas sabe por que, que tem que orar? You know Exatamente pelo mesmo motivo que Jesus fala. Exactly for the same that Jesus says. Que é para que eles creiam. That it's so that they would que é Deus quem está se manifestando naquele lugar. And that it's God being in that place. É interessante isso. And this is Porque é o Espírito de Deus ele fala. Ele fala comigo e diz assim: "Ore por fulano". Because the spirit of God says to me, "Pray for this person." Diz assim: "Essa pessoa está sendo curada." He says, "This person is being healed." Ou eu vou curar essa pessoa. Or I'm going to heal this então, person. Você de então você já sabe que o espírito de Deus vai fazer. So then you already know that God's spirit is going to do it. Interessante isso. This is interesting. Jesus já sabia. E então é para que gerasse fé no coração das pessoas. Mas é por isso que é muito importante nós andarmos em obediência a Deus. E esperar os momentos. Sabe por quê? Porque diz que aquele lugar estava cheio de pessoas. Estava cheio de judeus que não criam em Jesus. E sabe o que, que eles estavam fazendo lá? You know eles foram lá para consolar Marta e Maria they por causa there. da morte de Lázaro. Mary é, Se Jesus tivesse chegado antes, não tinha ninguém lá, irmãos. Sooner, Olha que coisa interessante. Mas por Jesus... Deixou que ele morresse, Jesus, let him die para que a glória fosse maior. Às so vezes, algumas coisas na sua vida precisam acontecer para que a glória de Deus seja maior. E aí, através disso, Deus Alcança mais e mais e mais e mais pessoas. Quem pode negar? Who can deny, ou quem pode negar que Lázaro havia sido morto? Was dead. Já de quatro dias. Days, já cheirava mal. He se fosse imediatamente if it was As pessoas diziam assim, Ah, mas eu acho que ele não tinha morrido não said, Mas ele morreu mesmo no, really e é interessante que sabe o que aconteceu, irmãos? You know Diz que durante algum tempo Vinha muita gente dos judeus para ver Lázaro Deixou ele lá e vê se ele está vivo mesmo me really E quando chegava lá, sabe o que, que acontecia? There, you know Eles criam em Jesus Jesus. They believed in Jesus. E diz a Bíblia que o li, os líderes dos judeus ficaram com tanta raiva the the the so que eles queriam matar Lázaro that they to kill para acabar com o testemunho. Coitado Lázaro, hein? Morrer, já morreu enfermo e ia morrer porque <risos> ia matá-lo, misericórdia. Lord, have mercy. Que nós temos que entender, irmãos, well, we have to brethren, que alguém que já está condenado pelos médicos, quando é curado, o poder de Deus é manifestado. God's power is quando alguém que já morreu é, when é ressurreto, when o poder do testemunho ainda maior. Quando um casamento está já de quatro dias de morto. Imagine de três anos. Como foi o caso do meu. Quem pode dizer que não é Deus? Who can say that it wasn't God? Quem pode dizer que não é Deus? Who can say it wasn't God? Onde está o seu Deus? Your God? Onde está o nosso Deus? Is our God? Ele está aqui. He is here. Ele está em todos os lugares. He is in all e Ele está esperando a sua palavra de compromisso com Ele. Vamos ficar em pé. Vamos ficar por favor.